Bom dia pessoal, tudo bom? Desculpa o barulho de fundo aí Os vizinhos estão cortando a grama Eu vou mostrar pra vocês hoje uma Taunerzinha 97 SDX Coach. Muita gente pergunta dela, pergunta de interna Pergunta se o carro é bacana Então eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês, beleza? Tá aí ó Tá com a rodinha do Peugeot 207 Quicksilver aro 14 ele é ano 97, muita gente fala, o carro é bonitinho, porque é um carro de garagem. Mas não, dá pra ver ali os galões dentro, eu trabalho com reciclagem de óleo, coleta de empresas, tudo né. Então é um carro que eu uso todos os dias, a questão é que eu sou cuidadoso, ou procuro ser ao máximo né. é um carro que está bem conservado bem bacaninha vou mostrar ela por dentro para vocês também ela é toda original ela é cheia de detalhes de uso né? batidinho, risquinho enfim os banquinhos ainda são originais eles estão rasgados a espuma ainda é bem bacana Olha o painelzinho dela esse consolezinho fui eu que fiz. Somzinho já coloquei um pouco mais novo, né? Você vê. Adaptei uma luzinha de LED no teto ali, que a noite clareia inteira, né? Então como é um carro de trabalho, eu mexo com óleo. Então eu deixo algumas forrações aí para Ajudar a proteger um pouco, né? Essa é a minha empresa. Espero que esteja dando para ver alguns detalhes bacana dela. Aí. Então aqui eu forrei também o porta-mala inteiro, né? assim ajuda a proteger do óleo isso aqui é interessante mostrar ó. muita gente fala que é muito difícil de encontrar quando acha muito caro a minha estava quebrada, trincada por dentro eu coloquei papel alumínio por fora eu cortei um pisca de um golzinho bola fiz o furinho, parafusei achei que ficou bem bacaninha parece original, mas não é estou <risos> bem pouca coisa nela que ainda não é original e é isso, espero que tenham gostado Olha o motorzinho dela já ia esquecendo né, embaixo do banco 0.8 original, tá com carburadorzinho de CG Fechamento de porta, tão bem bacana, sabe? A minha ela é sete lugares originais ainda. A gente que todas as portinhas fecham bem bacaninha. Aqui, ó, instalei um ventilador direto, caso ela venha aquecer. Sistema para abrir a parte de trás, porta-mala. Quilometragem dela, apesar de que o motor já foi trocado uma vez, né? Então esse motor tá bem novo. Adesivo original aqui ainda na porta. Espelhinho, tudo original ainda. E é isso. Espero que tenham curtido bastante meu brinquedinho.